da. Shenberg. Oi. Pascoal. Ah. Tem da mamãe, tatinho. Tá. toda bagunça. Todo mundo te vendo aqui, hein? Bom dia. <risos> ah, hoje foi mais fácil acordar ela. <risos> Bom dia. <risos> Bom dia. Acordou. Foi fácil hoje. Gente, agora eu já acordei, né? Como vocês podem ver, eu, minha mãe fez o meu penteado já, olha gente, aqui, a minha mãe tá esquentando um leite pra mim, eu tô com essa roupa, ó, e gente, não tô de uniforme, porque eu ainda não peguei, gente, porque eu, faz pouco tempo que eu estudo lá, sabe? Que eu estou em escola nova. Aí eu tô com essa blusinha aqui. Ó. E com esse short. Não sei se dá pra ver, ó, gente. Tô com essa bermuda, na verdade, né, gente? A gente pula com um chocolate. Uhum. Aí ela está fazendo ali o leite. E eu tô com essa sandália aqui. Ah. Ó, gente. E eu tô com essa sandália. Aí quando eu tomar o leite, eu escovar o dente E vou passar um brilho né Pra ficar bonitinho um E depois eu vou esperar a amiga da minha mãe Porque a gente vai com a amiga dela que, Entendeu? Então é isso, gente Quando estiver no carro eu filmo mais pra vocês Que ontem aí passamos a... É que eu falei que ela eu lá tô, Vamos fazer uma ótima aqui, ó Ah, que ano passado ela achou que era lelma, né? Que era lelma Ela achou que era lelma Pô, que boa, fazer, tô olhando aqui boa. Gente, agora eu tô indo pra casa Aqui no carro com a minha mãe Então a gente já tá indo Então eu fiquei na creche Quando eu chegar em casa eu falo Explicando, né, o que aconteceu é, Nossa, quando, não, quando não tá disponível. Quando não... Gente, agora eu já cheguei em casa, eu tava agora há pouco no carro indo embora, né gente, com a minha mãe, com a amiga dela E agora a gente, é, e antes de eu estar nesse carro que eu falei gente, indo embora, eu tava lá na creche com a, mam, com a minha mãe porque... A minha escola sim E a criança que ela trabalha é aqui, entendeu? Então é o morro que sobe assim Tô abertinho, então eu tava com a minha mãe Lá quando acabou a aula E... Opa, o dedo Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Clique em, em gostei Se inscreva no canal E foi muito legal, gente é Hoje Então, tchau